Olá! Hoje é sexta-feira e eu, Lígia Costa, estou aqui mais um dia para um novo encontro com você. Me conta como tem sido esses nossos encontros? E hoje eu vou te trazer mais uma reflexão. O Gabriel Pensador ele fala o seguinte Mude, que quando você muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, ninguém manda na gente. E mesmo com todas essas mudanças e percebendo que nós não somos as mesmas pessoas de meses atrás, talvez a gente ainda se questiona por que as decisões são lentas, por que as pessoas não delegam o suficiente, ou por que a gente não consegue espaço para inovar, para ser cada vez mais criativo da forma como a gente gostaria. E aqui está o meu convite para este olhar de um pouquinho mais de leveza, porque eu posso escolher eu vou ficar com raiva, eu vou ficar estressado, eu vou ficar é, crítico o tempo inteiro, ou talvez eu possa observar as minhas reações e emoções e contribuir para fazer perguntas curiosas, e, inclusive auxiliar outros profissionais ou até mesmo dentro da minha casa para incentivar esse processo de mudança. Cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa enfrenta os seus desafios de acordo com a sua bagagem, com aquilo que ela aprendeu. E trazendo aqui para o nosso encontro também as reflexões da Mary Kay Ash, aonde ela diz, considerando esse mundo frenético, mutável e tão competitivo no qual vivemos, podemos afirmar que o fato de uma pessoa permanecer no mesmo lugar pode ser visto como um retrocesso. Se você não segue adiante e nem coloca-se aberto às mudanças, outras pessoas passarão na sua frente tão rapidamente que você nem se dará conta. Então, o meu convite de pausa para essa semana é para que a gente possa observar todas essas emoções que acontecem no nosso corpo, seja para enfrentar uma mudança, ou seja, quando a gente tem uma expectativa de que a mudança aconteça, mas ela nos gerou... Talvez uma frustração. Então, vamos lá? Na primeira inspiração, apenas estabilize e traga toda a atenção para a sua mente, para todos os pensamentos que podem estar acontecendo. Na segunda inspiração, traga atenção para o seu coração. Talvez suas intuições, mensagens, né, aquilo que a gente sente, que a gente deveria fazer, e na próxima inspiração, traga atenção para o seu corpo como um todo, mas também em toda essa parte aqui do nosso intestino, porque aqui também traz informações para gente. Então, com três respirações, né, a gente falou check-in, cabeça, né, corpo, principalmente essa área, e coração, a gente observa, ué, como eu estou sentindo, será que meu corpo está me trazendo alguma informação? Porque diferente do que muita gente pensa, que a gente só tem neurônio pensante na cabeça, não, a gente tem também no coração e nos nossos intestinos. E quando a gente observa isso, observa as emoções do nosso corpo, a gente vai poder ter um processo decisório um pouquinho mais consciente. E abrindo os olhos, voltando para cá. Então como três dicas para você colocar em ação agora essa semana, Primeira, não esqueça, mantenha e tenha claramente as suas metas. Depois, continue fazendo o seu próprio plano de autodesenvolvimento para cumprir com as suas metas. E por fim, passe a ser observador das suas emoções, porque elas vão te trazer informação para você continuar firme com seus objetivos. Super obrigada por estar aqui. Não deixe de se abrir para a mudança. Ou até mesmo incentivar para que os outros mudem dentro do seu próprio tempo. A gente se encontra sexta-feira que vem.